O portal AgroLink acompanha em Bolonha, na Itália, a coletiva de imprensa da EIMA internacional com a presença de representantes do evento. A EIMA é considerada uma grande vitrine mundial de tecnologias em máquinas agrícolas. Um dos principais objetivos é mostrar as oportunidades comerciais das empresas italianas aos potenciais parceiros estrangeiros. Nesta edição, são 1.350 expositores sendo 350 estrangeiros de 40 países. A feira acontece de 19 a 23 de outubro. We have a very good Uh, we participated... Participamos da AgriShow todos os anos, exceto nos últimos dois, em função da pandemia da Covid-19. Okay, next... Esperamos voltar a Ribeirão Preto nos próximos anos. Temos um sentimento positivo sobre o sucesso dos produtos fabricados na Itália para uso no Brasil. Ao fato de ver esse país tão grande, não é mais um país, é quase um continente. Existe a possibilidade de o Brasil se desenvolver especialmente na produção de frutas e vegetais. O Brasil é muito famoso o açúcar, cereais, por tudo que nós em e o em open and big space. Brasil possui um potencial imenso em vegetais e a Itália possui tecnologias adequadas. Por isso, reforça o motivo da boa relação entre o Brasil e a Itália. Especially in the southern part of Brazil, on the internal part, I see a lot of production of wines, of fruits, apple, beer, and other things, and uh, quite a good quality of that. So I think that and there is also a very uh, friendship between Italian and Brazil.